Hello, hello! Neste vídeo vou-te apresentar formas que nós temos para investir em peer-to-peer, P2P, peer -to -peer, crowdfunding, crowdlending, os mais diversos nomes que existem, de uma forma mais segura. ok? Vou-te mostrar aqui Há alguns mecanismos que temos que estar atentos para assegurarmos que estamos a fazer um bom trabalho, que estamos a investir com mais segurança, com mais confiança e assim evitar aquelas perdas financeiras que acontecem muitas vezes nestes peer-to-peer, -peer, ok? E no final do vídeo tenho ainda um convite especial para te fazer. Vamos lá! Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Neste vídeo quero então apresentar-te formas que nós temos de diminuir as potenciais perdas com os empréstimos coletivos, que é uma das maiores dores de cabeça para os investidores em peer-to-peer, -peer, crowdfunding, crowdfunding, etc., é poder uh, perder dinheiro por não sabermos o que estamos a fazer. Então eu quero-te mostrar aqui mecanismos para assegurarmos que estamos a fazer as coisas bem, ok? E vou-te mostrar como é que vamos fazer com a Raze e com a GoParity, ok? E começamos aqui até pela GoParity, é uma empresa portuguesa de empréstimos coletivos, e tu tens aqui na lista de projetos, aqui na secção de investir, na lista de projetos, vão-te aparecer os vários projetos que estão abertos num dado momento, e o que é que nós temos que ter em atenção? Em primeiro lugar, muito importante para tu perceberes como é que estas coisas funcionam, é muito importante olharmos aqui para o rating. O que é que é o rating? É a notação financeira. Isso quer dizer que, quanto mais perto de A estiver, tanto melhor, quanto mais afastado de A, em princípio maior é o risco do empréstimo. Isto é tal e qual como certamente já visto nos eletrodomésticos, ou na, nas lâmpadas, etc., existe um, um ranking, não é? Um, um ranking de eficiência energética. E aqui é semelhante, vamos ter a letra A, vamos ter a letra B, a letra C, ok? Às vezes temos um mais, às vezes temos um menos… Quanto, quanto, quando temos um B- é melhor do que um B+, por exemplo, o C+, em princípio o risco do crédito não ser pago é maior, ok? Volto a dizer, é só um risco, não quer dizer que a empresa aqui, por ter um risco C+, não venha a pagar, estou a dizer simplesmente que o risco é tido como mais elevado e por isso é que também a rentabilidade, até a TANB, okay? rentabilidade anual. Tende a ser mais elevada do que noutros empréstimos cujo rating seja superior. Mas este é o primeiro ponto que eu te quero chamar a atenção, é para olhares para o rating, porque, em princípio, quanto mais tu procurares aumentar a tua rentabilidade, em princípio também pior será o rating e isso pode ter implicações para o, os teus investimentos no futuro, ok? Uma vez mais digo, não quer dizer que a empresa não vá pagar, pode é acontecer isso, ok? E vamos ver aqui, por exemplo, um projeto da Biovila com rating B- e o que é que eu te quero chamar a atenção? Claro que tem sempre aqui a descrição toda, mas onde é que nós podemos e devemos ver a informação para assegurarmos que estamos a fazer as coisas bem e não metemos as mãos pelos pés e não, e não nos vamos prejudicar no futuro os empréstimos não vão deixar de ser pagos. É muito importante que carregues aqui na, na IFIF, que é a Informação Fundamental ao Investidor de Financiamento Colaborativo, é uma ficha muito importante porque estão aqui algumas das características que te permitem perceber se os empréstimos têm maior risco ou menor risco. Um ponto que eu te quero adicionar aqui, ano de constituição, ok? Ano de constituição é importante, porquê? Empresas mais recentes, em princípio, o risco pode ser superior face a empresas que já estejam a operar no mercado há mais tempo. Por isso, uma empresa que foi fundada em 2010, em princípio, já tem uma solidez financeira muito diferente de uma empresa que foi fundada no ano passado. ok? Então, uma empresa realmente de 2010 já tem mais de 10 anos de operações, é, é sólida, ok? E depois, o importante é nós vermos aqui as evoluções em termos de vendas, é muito importante, e isto é tal e qual como se vê para as ações no, no mercado bolsista, ok? Temos que olhar para as vendas, elas estão a crescer, elas estão a diminuir, elas estão estáveis, ok? Isto é importante vermos. O resultado líquido, que está aqui, que okay? O resultado líquido é muito importante também, e depois podes ver que normalmente aqui apresenta para os últimos três anos, ou então projeções para quando um ano ainda não terminou, ou por vezes pode aparecer projeções para os próximos três anos. E então, quando temos aqui 2019, 9.653 euros, 2020, um ano de prejuízo, e 2021 prevê-se que o prejuízo seja ainda maior. Ou seja, basta de ver que aqui o resultado líquido, os lucros líquidos, têm vindo a diminuir, o que é menos bom. ok Depois, olharmos para os ativos face aos passivos. O que é que é um ativo? Um ativo é tudo o que nos põe dinheiro no bolso. O que é que é um passivo? É o contrário, é tudo o que nos tira dinheiro no bolso, ok? Tudo que nos tira dinheiro do bolso são passivos. E, e nas empresas é exatamente a mesma uh, coisa. E por isso, mesmo que tu não percebas o que está aqui para o meio, não quero que te concentres agora nisto, mas quero que te concentres sim, aqui no total do ativo. Concentra-te nesta linha bem como no total do passivo, ok? Concentra-te também nesta linha aqui. E o que é que nós procuramos aqui? É que a empresa tenha mais ativos totais do que passivos totais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se isto acontecer, a empresa está uh, bem solidificada, a empresa tem uma saúde financeira interessante e então pode assegurar melhor o pagamento do empréstimo ao longo da, da vida de, deste empréstimo que tu vais contrair, okay? ou que tu vais financiar, aliás. Por isso, é muito importante que tu vejas isto, o ativo deve ser preferencialmente superior ao passivo, isso quer dizer que a empresa tem mecanismos para, se for preciso, vendo os seus ativos transforma-os em dinheiro e paga os seus passivos, ok? E, e por isso também podes ver aqui a questão do passivo corrente, que é aquilo que a empresa deve, que tem que pagar nos próximos 12 meses. Quando, quando tu vês a palavra corrente, quer dizer que é no curto prazo, que é nos próximos 12 meses, ok? E depois temos aqui o total do ativo corrente também, ou seja, também importa, e muito, garantir que a empresa nos próximos 12 meses, ela tem ativos suficientes para pagar os passivos. Isto é muito importante, senão de repente pode cair numa situação mais delicada. E o que é que nós vemos? Por exemplo, em 2019 e 2020, neste caso específico, os ativos correntes eram bem menores do que os passivos correntes. Então, no espaço de um ano, a empresa apresentaria teoricamente mais desafios a pagar os seus passivos. Já, já como vimos anteriormente, em termos de totais, ok, de ativos e passivos para lá de um ano, para os próximos anos, então a, a situação está um bocadinho melhor. E por isso, em resumo, o que eu te queria mostrar aqui na, na questão da IFIF é vermos o ano de constituição, dá-nos uma segurança da solidez da empresa, mas muito importante é vermos as contas da empresa, quais é que estão a ser as suas vendas, sobretudo, quais é que estão a ser os seus lucros, como é que está a situação do ativo total e do ativo corrente face ao passivo total e ao passivo corrente respectivamente, e isto ajuda-nos a perceber se a empresa tem solidez financeira para aguentar com este empréstimo que nós vamos financiar ou não. Mais um exemplo, aqui vamos ver um canal Cultura, rating B-, okay? se carregarmos na ficha de informação então vemos que esta empresa foi constituída em 2019, por isso é mais recente, okay? lembrar da tal questão da... Do, do tempo de vida da empresa. Quanto a vendas, o que é que nós vemos? Que a empresa tem vindo a vender menos, ou projeta vir a vender menos para 2021 do que em 2019, ok? Pré-pandemia, e depois em termos de resultado, em termos de resultado temos aqui também uh, prejuízos uh, no, no ano de 2020, embora para o ano 2021 as coisas já estão bem mais otimistas e o, a lucratividade da empresa aumentou bastante face a 2019. Agora precisamos perceber porquê. E o que é que nós temos aqui é que de repente para 2021 a empresa vai receber muitos subsídios, doações, etc., uh, que vão ajudar aqui a, a aumentar a lucratividade, por isso cuidado com isso. Ok? E depois fazer aqui, uma vez mais, o total dos ativos face ao total dos passivos. Por isso temos aqui, uh, para, para, para os últimos dois anos, para os últimos. Deixa-me sublinhar aqui, para os últimos dois anos, nós vimos que os ativos totais uh, cobriam, em 2019, cobriam os passivos, mas em 2020 já não foi essa a situação. Pelo contrário, a empresa tinha o dobro dos passivos do, do, do que tinha dos ativos. E também aqui na situação para 2021, o que está projetado é que a empresa volta a ter mais ativos totais do que passivos totais. Okay? E depois ver também, lembra-te, do, dos correntes, okay? ativos correntes, face aos passivos uh, aos passivos correntes, ok? Aqui e por isso nós percebemos que também no, no presente, também no presente a empresa consegue fazer face à, às suas dívidas aqui em 2021 uh, ao passo que em 2020 não conseguiu, ok? Agora vamos ver, estão tá, visto aqui está aqui ok um terceiro projeto vamos ver aqui muito rapidamente rating C. mais tem que ser mais, carregamos na ficha de informação e, e atenção, às vezes eles podem apresentar primeiro a informação em inglês, outras vezes em português, mas andas para aqui, para cima e para baixo, ok? E, e, e vês na língua que melhor te convier. Esta empresa, ano de fundação 2005, isto é ótimo, okay? já sabes, e vamos ver aqui os resultados. O que é que nós temos? Vendas. Vendas temos que caíram tremendamente uh, em 2020 e não há nada aqui projetado para 2021, ao passo que em termos de subsídios uh, vão receber uh, bastante aqui, ok? E então temos que depois o resultado líquido, nós vemos que 2019 para 2020 aumentou imenso e 2021 projeta-se que esteja próximo desses valores, por isso uh, aqui à data de junho de 2021 os resultados até são algo animadores, apesar, apesar de ser inferior ao ano 2020, temos perceber que estamos a falar aqui de, de 875 mil euros, é, é interessante, face aos 927 mil do ano anterior. E ver aqui também, uma vez mais, ativo corrente face ao passivo corrente, lembra-te sempre, ok? Lembra-te sempre que é muito simples para nós vemos se a empresa tem capacidade financeira para pagar os empréstimos. E neste caso, em particular, nós vemos que esta empresa, em particular, tem, tem mesmo muita boa saúde financeira e capacidade para pagar os empréstimos. Como viste, apesar do rating ser de C+, supostamente a notação financeira mostra-nos que já pode uh, uh, o empréstimo não ser tão uh, fiável, e, mas no entanto quando nós vemos esta ficha de informação o que nós percebemos é que a empresa tem 10 milhões, uh, atualmente cerca de 10 milhões de euros para, uh, em, em ativos correntes que pode perfeitamente fazer face às dívidas correntes que tem, uh, aos passivos correntes que tem no, no valor de 1 milhão e 500 mil, ok? Isto é muito importante. E mesmo no longo prazo... A mesma situação uh, tende a confirmar-se com, ao longo dos últimos três anos, a empresa teve sempre mais ativos do que passivos, mostrando solidez financeira, ok? Ok? Vamos ver agora aqui muito rapidamente também um outro exemplo na RAISE, nós temos aqui vários uh, empréstimos, no mercado primário normalmente é, é muito desafiante encontrar algum aberto, dado a quantidade de, de investidores que estão na plataforma e que por isso mal aparece um projeto, os investidores tendem a agarrar logo e a um, financiar a totalidade do, dos pedidos, Ok. E, e aqui, mas no mercado de sessões temos então alguns empréstimos sempre abertos. E o que é que nós podemos ver? Uh, temos ali taxas de juros, ok? Em cima, e por isso lembrar uma vez mais que em princípio quanto maior a taxa de juros, maior o risco do crédito, ok? Apesar de que temos que ver, claro, aqui uh, qu quais são as informações. E o que é que nós vemos aqui? O que é que eu te quero chamar a atenção aqui? Em primeiro lugar, porque aqui na parte de sessões perceber que quando é que a empresa pediu o seu empréstimo, para que prazo e, e quantas prestações pagou, e quando, e, mas sobretudo, e este ponto sim é muito importante, sobretudo ver quantas prestações pagas é que estão em atraso. E neste caso, nesta empresa Marmão Limitada, nós vemos que há zero prestações pagas em atraso, por isso durante 33 meses no total dos 60, por isso mais de metade do empréstimo, a empresa foi sempre pagando as suas obrigações. Isso ajuda-nos a garantir um bocado, a ter mais confiança nos nossos empréstimos coletivos, ok? Para além disso, a empresa ainda oferece garantias pessoais para este empréstimo, e isso é muito bom. E podes ver aqui na secção beneficiário, o ano de constituição da empresa, estamos a falar de uma empresa com mais de 30 anos. Podes, se quiseres, aceder sempre ao website e ver mais informações sobre a empresa, ok? Mas não é isso que eu, neste momento, quero-te mostrar. Quero-te chamar a atenção é uma vez mais para a evolução das receitas. E o que é que nós vemos aqui? É uma empresa que tem aumentado as suas receitas uh, no longo prazo, ok? Apesar de que, claro que há aqui, o ano 2018 trouxe menos, quase 10 mil euros do que 2017, mas pouca diferença faz uma empresa que fatura 2 milhões e 600, ok? E depois de 2019, como vês, houve aqui crescimento. E aqui, uma vez mais, comparar ativos com passivos. E o que é que nós vemos aqui? que esta é uma empresa que, no geral, tende a apresentar muito mais ativos do que passivos e assim acaba por, um, por conseguir pagar os seus empréstimos, as suas obrigações. E, e podemos sempre analisar também a evolução do capital próprio, se quisermos, embora eu considere que o mais importante aqui é mesmo ver esta relação. Se quiseres uma vez mais, carregas aqui, ok, na ficha de informação ao financiamento colaborativo e vês estas informações, uma vez mais, tal e qual como vimos anteriormente para os outros exemplos. Ano, constituição, vendas, evolução das vendas, ok? Evolução do resultado líquido, aqui aparenta haver uh, crescimento a médio prazo, apesar de em 2016 ter havido ali uma quedazinha. O que é que temos mais aqui? O total do ativo, que deve ser cooperar com o quê? Com o quê? Nesta altura já sabes, não é? Com o total do passivo. Então vemos que neste caso a empresa está eh, realmente com uma solidez financeira muito, muito interessante e poderia então ser um, um empréstimo interessante eh, para financiarmos, ok? Só mais um exemplo aqui, por exemplo, carrego neste, iguaria predileta... Venho aqui vejo que o ano de início é 2019, apesar de, de ser relativamente recente, a empresa não tem falhado com as suas obrigações, tem 0% de prestações pagas com atraso, pagou já praticamente metade daquelas a que se propôs, 28 em 60, ok? Por isso isso é bom, e depois vemos aqui a receita a subir ano após ano, é extraordinário é mesmo muito bom, e vemos também que o ativo, uh, no geral, tem sido superior ao passivo, o que também é bom. Carregamos na ficha de informação ao, ao investidores uh, de, de financiamento coletivo e vemos uma vez mais evolução das vendas, evolução do resultado líquido e vemos e podemos comparar também o ativo corrente com o passivo, o passivo corrente, ok? E uma vez mais o que nós notamos aqui Neste exemplo é que a empresa encontra-se bem uh, sólida, bem financiada e por isso tem capacidade para nos pagar aquele empréstimo a que nós nos propusemos, ok? E por isso eu queria-te apresentar aqui alguns pontos que nós precisamos estar muito, muito atentos quando estamos a, a, a investir em peer-to-peer, -peer, empréstimos coletivos, crowdfunding, etc., porque como tu viste há aqui... Um outro ponto em particular que é mesmo muito importante para assegurarmos que temos mais confiança nos nossos investimentos e que corremos menos riscos, ok? Até porque eu estou aqui precisamente para te ajudar a aumentar a tua rentabilidade enquanto diminuís o teu risco, ok? E precisamente por causa disso, precisamente para te ajudar a aumentar a tua rentabilidade e diminuir o teu risco nos investimentos que tu fazes, de cada vez que aplicas o dinheiro, tenho um convite muito especial para te fazer. Eu vou oferecer uma masterclass gratuita, ok? 100% online, 100% gratuita, em que vou-te falar sobre estes temas de empréstimos coletivos e outras formas que temos de investir. Vai ser muito interessante, vai ser um evento de dois dias, durante dois dias vou-te mostrar aqui sete passos para tu atingir a tua independência financeira, ok? Os links vão ficar aqui embaixo, que é para tu acederes e espero que eu contigo, inscreve-te, inscreve-te nesta masterclass, vai ser fenomenal, vamos falar sobre a Cooperative, vamos falar sobre a RAISE, sobre estes exemplos que te mostrei e vai haver muito, muito mais conteúdo de valor para te acrescentar porque eu quero que realmente consigas rentabilizar aqui o teu dinheiro com mais segurança, com mais confiança e, e ponha já, já, já o dinheiro a trabalhar para ti, ok? Quero acelerar esse teu caminho para a independência financeira, por isso vamos lá! Acelera aí, botão, carrega aí no botão embaixo, inscreve-te e espero por ti na Masterclass, tá bom? Umas salações lucrativas e uma excelente semana. Tchau, tchau.